Ei, hey, vocês aí, paradinhos e ninguém vai ser machucado. Você, de vermelho, passa a carteira. Não, por favor, eu tenho algo um valioso. Já era, perdeu. Agora, bora olhar o que você tem por aqui. O... É, um, um.